Viva amiga, já desmanchei aqui o trabalho para fazermos o ponto. O ponto é muito fácil, laçada na agulha. Vamos introduzir, não vamos trazer a cor que pusemos a laçada, vamos trazer a outra cor por baixo, importante ser por baixo, e vamos buscar com este. É isto que faz com que faça um efeito muito interessante. Passamos aqui por dentro de dois aqui puxamos bem este do castanho e agora terminamos por dentro de dois também com o castanho, reparem na beleza deste ponto, tem a altura do ponto alto, mas não tem o design do ponto alto, é diferente, podem fazer com barbante, estes trabalhos dá para fazer com barbante, eu é que não vejo, não, não consigo trabalhar barbante, nem linhas finas, portanto tenho que usar este fio náutico de 3mm, entretanto podem usar e fazer, isto não tem direitos autorais, eu ponho e liberto estes trabalhos em Creative Commons para as amigas, isto